A Caixa Econômica Federal terá que reconduzir um trabalhador para o cargo de tesoureiro. Ele exercia essa função na agência de Aragarça, mas foi afastado do cargo depois de ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. A decisão foi da primeira turma do Tribunal. Tudo começou em maio de 2017, quando o bancário decidiu reivindicar direitos que os colegas do Estado de Goiás já tinham conseguido por meio de processos judiciais. Um mês após o banco receber a notificação da ação proposta pelo tesoureiro, ele foi destituído do cargo de confiança. Durante o processo, os depoimentos comprovaram que a ação da empresa foi uma retaliação. Além de ser reintegrado ao cargo, o empregado também irá receber uma indenização por danos morais e materiais no valor de 20 mil. Reais.